Colegas, professores e professoras, educadores e educadoras, esta é provavelmente mesmo, como já disseram aqui os nossos colegas, a maior manifestação de sempre de professores e educadores em Portugal. Toda a gente, toda a gente pergunta, toda a gente pergunta quantos Quantos professores, eventualmente com as famílias, quantas pessoas desfilaram hoje nesta manifestação? Podemos dizer uma coisa, quando os colegas de Faro vinham a meio da avenida, estamos a falar de Faro e a manifestação vem por ordem alfabética e ainda tem o Porto no final, os agentes da polícia disseram-nos que à vontade até ali já tinham passado mais de 100 mil professores. E por isso hoje, estamos à vontade... Sem medo de errar para dizer que nas ruas, professores ou as suas famílias, ou gente solidária, esta manifestação teve mais de 150 mil pessoas a descer a avenida. E quero-vos dizer que os pré-avisos de greve foram assinados pelas organizações sindicais, aqui mesmo neste palco, há pouco, propomos que no dia 2, todos os distritos do país de Coimbra para Norte façam greve a todo o serviço e todo o dia com uma grande manifestação de professores na cidade do Porto e que no dia 3 todos os professores do distrito de Leiria para Sul façam greve e tenhamos uma nova manifestação nacional enorme da parte sul do país. Aqui na cidade de Lisboa, aquilo que nós propomos é desdobrar esta grande manifestação em duas manifestações, uma no norte, uma no sul, e o que eu pergunto é o seguinte, há acordo em avançar dois e três para esta luta no Porto em Lisboa, do norte e do sul, todos unidos e convergentes, numa só voz, a exigirem a resolução dos problemas dos professores? Sim.